I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No offense of mine, no offense of mine around. Como é o paper de fundo cirurgião, é, meu, minha tela de bloqueio, o negócio do Grace Anatomy. São coisas bobas que eu tô falando pra vocês, mas é que toda vez que eu ligo meu celular, eu lembro que eu quero ser médica, eu fico caramba, devia estar estudando, aí eu vou estudar. Yeah. Olá, grupo! Sou eu de novo, Monique. Estou aqui no meu quarto. Eu mudei minha cama de lugar. A minha cama, ela ficava naquela parede e agora ela fica nessa parede mais perto da janela. Enfim, eu dei uma sumida no canal por... Vários motivos, mas basicamente por crises existenciais, assim, que, que eu tive nos últimos tempos. Eu fiquei meio desanimada, meio desesperada, meio eu vou morrer. E agora eu tô melhorzinha, voltei a estudar para Enem, voltei a colocar as atividades da faculdade em dia, porque eu ainda tenho uma faculdade para terminar, meu Deus do céu, como assim? Como assim Covid-19? Então, basicamente, agora eu tô aqui no meu quarto, eu vou assistir aula de literatura, não é literatura, eu vou assistir aula de linguagens do Missalva. Pra quem não sabe, eu sou assinante do Missalva e eu tô estudando pelo Missalva esse ano. E eu pensei em assinar outras coisas pra estudar junto com o Missalva, mas eu vi que eu não dou conta, eu não dou conta nem no me salva no plano básico, então assinar outra coisa eu não ia dar conta porque como eu falei eu também tenho faculdade e eu tenho que ajudar meus irmãos na escola porque com a paralisação das escolas os professores vão mudando atividades e aí eu vou ajudando os meus irmãos principalmente o Saulo que está no o Saulo tá no nono ano e aí ele tem muita coisa que ele tem que estudar e aí, acaba que muita coisa que ele estuda é o que eu preciso estudar também para o vestibular. Porque é muito... As matérias se casam. Então, uma coisa que eu não estou estudando muito esse ano é matemática básica. Porque toda a parte de matemática básica eu já faço com ele. Eu tenho que ensinar para ele, eu tenho que fazer com ele e tudo mais, sabe? Sabe sentar com a pessoa e fazer toda a tabuada de multiplicação... É, ver raízes, ver potenciação, radiação, sabe? Matemática básica. Fração, toda matemática básica eu vejo muito com ele. Então eu não estou estudando muito matemática básica, que eu achava que eu ia precisar estudar matemática básica é, pelo Ferreto. Que eu ia estudar, que eu queria estudar até pelo YouTube e tudo mais. Não vou precisar, porque já estou, né, com o meu irmão. Mas eu vou assistir algumas aulas do, do Ferreto. Ele tem umas aulas ao vivo, que assim, essas aulas são tudo pra mim. E me ajudaram muito também ano passado, quando eu fiz o Enem em matemática. Mas agora eu vou assistir a aula de linguagens. É a matéria que eu menos gosto de assistir, assim... Assim, amo a prova de linguagens, amo a prova de humanas, mas eu tenho muita preguiça de estudar essas matérias, tanto de linguagens como de humanas. E eu também não sou lá essas coisas em linguagem humanas, não. Tipo, eu acerto o quê? 36 em linguagens de 45 e humanos é tipo 30. Não, não sou a maravilha das maravilhas nas provas ainda, mas assim, eu tenho muita preguiça de estudar, muita preguiça, muita preguiça, muita é a aula que eu vou assistir agora de revista e jornal. Ficar bastante na né, né? Então, vamos estudar. É como é que funciona o Me Salva? Me salva tem aulas, e aí tem exercício no meio das aulas e tem uns textos também. Quando é só lista de exercício, eu vou pra mesa e eu faço no meu caderno. Geralmente eu faço essas listas de exercício assim. Quando é, quando é matemática e natureza, aí eu faço no meu caderno. Mas quando é linguagem humanas, eu faço tudo no computador mesmo. Respondo no computador. E é isso. Tá, eu vou estudar. Oh, keep on running from the truth, I, I'm just a lonely fucking. de distanciamento social quarentenada em casa é... parece que a gente vai ficar em casa até o dia 30 de junho de acordo com o decreto estadual e assim pra mim tanto faz porque eu sou uma pessoa muito tanto faz na vida é... eu tô sofrendo muito esses dias com a minha produtividade beirando os números negativos. Que soltar tá que Deixa o meu tempo. Soltar tá ainda minha mãe veio todinho de Manaus. E aí... Hoje é quinta-feira. E eu decidi tirar a tarde toda pra estudar música. Isso é a bateria que tá acabando? É. Eu vou estudar música a tarde inteira, vou abrir o portal do aluno da minha escola de música, vou tentar estudar o máximo possível, colocar as tarefas em dia e estudar música. Tô fazendo aqui a skincare da manhã, mas que é mais da tarde, né, porque tô acordando 11 e pouco da manhã. Bem tarde E indo dormir também muito tarde, eu dormi duas, três da manhã Mas tá melhor Porque eu tava indo dormir tipo cinco, seis Tem um dia que fui dormir sete horas Então eu ia dormir duas horas da manhã Que foi, o horário que fui dormir ontem Tá melhor Fiz minha skincare Que é basicamente um serum hidratante E um BB cream Não tô lavando a minha pele de manhã porque eu tô lavando à noite e aí se eu lavar muito eu sinto que ela resseca demais, então tô focando nisso. Aí eu vou estudar aqui no meu quarto mesmo, não quero estudar na sala. E aí eu tô com meu Chromebook aqui, vou abrir o portal de música. E estudar a música, fiz um café, trouxe uma garrafa de água. Essa garrafa me lembra as garrafas do BBB, saudades do BBB, gente. Nunca, nunca, eu nunca tinha assistido BBB, de verdade. Mas assim, de verdade Tô com muita saudade do BBB Porque assim, eu Eu já era muito fã Da Manuka Vaz, então Tudo pra mim, e aí eu fiquei muito feliz Que a Thelminha ganhou, porque a Thelminha era Quem eu queria que ganhasse assim. E é isso Eu tô com muita saudade do BBB <risos> ah. Vou colocar a câmera pra carregar Eu tava no meu quarto Mas basicamente Tem que baixar uns programas meu Chromebook não suporta, já que ele é um netbook somente para navegação. E aí eu tive que vir aqui para sala para fazer teoria musical no computador da sala. Deus me ajuda. de finalizar quatro módulos teremos teoria musical 1 eu tô muito orgulhosa de mim mesma por ter feito tudo e amanhã quero fazer o restante dos módulos e depois de amanhã a primeira prova do módulo 1 e eu espero ir bem na prova oh, yeah, news, got me breaking, breaking, breaking, breaking I was present